Ei, para você que é dona de casa, tira essas taças da cristaleira, bota essas taças para servir tua família, aí é pros outros, os outros não tá contigo no aperto, honra a tua família porque no dia da tua morte os outros vão jogar uma florzinha, quem vai chorar a tua morte é a tua família, tira esses pratos desse armário, coloca uma mesa bonita lá na tua casa, e esse carro que tanto tu alisa, alisa esse carro mais do que a tua mulher, O carro não vai sentir tua falta. Camila, eu não estou entendendo o que, é que você está dizendo. Deus está dizendo para alguém hoje aqui através da minha boca. Eu estou cansado de ver você protelar a sua felicidade. Eu estou cansado de ver você protelar a sua alegria. Ah, um dia eu tiro férias. Deus está dizendo um dia quanto? Quando? Eu quero é para ontem. Eu quero é para ontem. Que dá?